Você conhece a Biblioteca Operária do CPV? É uma biblioteca especial, especializada em subsidiar os movimentos com livros e periódicos sobre educação popular, movimento operário, movimento popular, dentre outros. Nosso centro de documentação, ele nunca foi um centro de documentação só recolhedor de material. Ele sempre teve essa proposta da devolução. Era esse o termo que a gente usava. Você coleta, processa e devolve. Né? Então aqui você vai ver pastas e pastas de, de documentos. Né? O CPM não se caracteriza pelo material que produziu, sabe? assinado em baixo, mas pelo material que recolhia do Brasil e da América Latina todo e divulgava. Esse foi o grande papel do CPV, e que eu acho fundamental. E o CPV era um socializador desses documentos. Em qualquer parte do Brasil, vinha gente do Manaus, vinha de Porto Alegre, as entidades vinham e pegavam assim, malas, mala, sabe assim, <risos> enchiam as malas de documentos, de folhetos, porque aqui era o depositário desse material. Todas essas pastas aqui são de movimentos de moradia, né, algumas coisas já foram digitalizadas, né, mas você tem desde um jornal até, esse aqui é de 1979, né, então você tem um jornal que mostra as condições de moradia, né. Acho que o CPV vai ser importante, não só pelos, pelos fatos, assim, nacionais, etc., mas pela, pelas entranhas, pelo que aconteceu por trás, o que acontecia é, no chão da fábrica, sabe? No, no terreiro do bairro, lá na, na roça, a gente tem esse material e dá um certo retrato do que foi a luta, né, pela, pela retomada do movimento dos trabalhadores é, durante o período militar e depois fora dele. Nós estamos muito felizes, eu acho que levar esse acervo para a Unicamp é o maior fundo documental que nós vamos ter. Esse acervo ele vai dialogar com outros que nós já temos lá, principalmente com a história do trabalho, com acervos relacionados ao sindicalismo, acervos relacionados aos direitos humanos e justiça. Nesse momento de crise do Brasil, tá? É, muitos acervos fundamentais para contar a história é, do Brasil, não só política, social, mas como outros de outras áreas também, eles estão perdendo recursos financeiros, que é o caso do CPV. Nós achávamos que o CPV tinha cumprido já um papel histórico importante e a documentação tinha que ser levada para um lugar onde fosse possível as pessoas acessarem, porque nós não estávamos com nenhuma condição, e não continuamos não estando com nenhuma condição financeira é, de gerir um trabalho de documentação, que é um trabalho caríssimo. E eu digo sempre que o AEL, nesse momento, ele está indo na contramão do que os arquivos estão tá fazendo. Tá? Em vez de doar o seu acervo, nós estamos captando acervo. No sentido de salvaguardar esses acervos, de garantir que eles sejam preservados para a memória do Brasil. Para a geração atual, eu colocaria é, a importância do passado que nós tivemos né, e a importância que o pessoal acompanhe toda uma história que nós tivemos e como essa história vai ajudar no futuro. Eu acho que, que é um aprendizado a gente olhar para as experiências da esquerda, de luta, e pensar novas formas, né? não a repetir, mas pensar novas formas de luta é, tendo essa experiência como base, porque a gente tem sim muita luta registrada aqui, muitas experiências importantes que a gente pode é, usar para revolucionar as lutas atuais.